O nosso primeiro vídeo foi registrado pelo canal Explore Wild Felicity. Na ocasião, uma investigadora foi até o um manicômio recém-desativado e lá foi ela vagando entre as instalações do prédio com o coração na mão. Why have been told so many Neste momento, ela começou a perceber que não estava sozinha. Sim, quando ao olhar para trás, deu de frente com o um psicopata que correu enlouquecidamente atrás dela. Com certeza, se ela for pega, não será poupada. Parecia aqueles psicopatas que arrancam os olhos com as mãos e depois os comem. Deus tenha misericórdia desta pobre alma, pois ele está completamente fora de si. Não é mais ele, mas o próprio demônio que está agindo. Não, Stay there, Oh Parece brincadeira, mas ele realmente está com um extintor de incêndio na direção daquela mulher. Nossa! Nossa! Nossa! Nossa! Nossa! Muitos dizem que a Disney é o local mais bonitinho, coloridinho e divertidinho do mundo. Mas se você estiver com os olhos mais atentos acerca do que ocorre ao redor do parque, você verá que há coisas assustadoras ocultas neste ambiente de magia, ou melhor, de bruxaria. No vídeo a seguir que viralizou no TikTok vimos o que parece ser um fantasma imenso entre a fumaça dos fogos de artifício. De fato, há um ser gigante com uma das mãos estendidas e a outra segurando algo redondo, talvez uma bola, uma cabeça só Deus sabe o que. O grupo de investigadores do canal Graphics foi até uma área de preservação após descobrirem que a empresa responsável pela guarda do local não é encontrada em nenhum local ou registro público. Numa casa desta floresta misteriosa, eles encontraram uma maleta com o nome de uma empresa também desconhecida e dentro dela descobriram o segredo desta floresta. There's, there's Wait, wait, what? What? Working about working é o nome de uma empresa cuja existência até então não passava de mera teoria conspiracionista. So too. This, is, are, yeah. this is a this is a versão version of the, of the map that he had. It looks like pictures, but this one's just like black, but. Oh well, maybe they found. Wait a minute, é o que vocês saw? É literalmente o que nós I Eu quero dizer, isso é Sim, dentro da mala haviam fotos reais dele. Ele mesmo. O pé grande. Isso é um frasco com amostra de sangue de algum pé grande. Além disso, havia um pendrive com um vídeo que mostra um biólogo comentando sobre a sua desobediência em seguir numa caçada individual à fera da floresta. Sim. sim. Foi quando de repente eles ouviram alguém pedindo socorro através do rádio acima da mesa. Era o biólogo que havia ido sozinho em busca do pé grande. E lá estava ele muito ferido no chão quando de repente a criatura apareceu e terminou o que havia começado. O canal Providemos decidiu utilizar o famoso aplicativo da Randonáutica para ver aonde iriam ser levados. É um aplicativo que com o GPS leva os usuários a locais onde há respostas e enigmas a serem decifrados. E dessa vez não foi diferente. Eles foram direcionados a uma casa abandonada, onde em instantes irão se deparar com algo cabuloso. Sim, alguma coisa é naquele saco preto e eu torço para que não seja o que eu estou pensando. É Bom, de fato não era nada, mas o que mais assusta é o teto acima deles que pode desmoronar a qualquer momento por meio de um simples movimento brusco. Seria uma armadilha? Bom, o que importa é que eles saíram a tempo. No vídeo a seguir, o youtuber Jonathan Santos foi junto de seu amigo a um navio naufragado fazer um mergulho de altíssimo risco. Seguinte, não deixa. Não, ai que tem mais um buraco aqui. Meu, que sinistro que tá isso aqui, Toma, eu eu estou para se cortar Para quem tem dificuldades em se manter em espaço confinado, este desafio se torna um verdadeiro pesadelo. A missão é entrar neste buraco e mergulhar até o outro lado sem se perder ou ficar preso ali dentro e antes que amarelmente. Detalhe: sem máscara de oxigênio e em completa escuridão. Vai, Oi, vai, vai. seja o que Deus quiser. Boa sorte aí, tá? Fechou. Olha pra cá. Foi. foi. Jesus amado, ele foi, galera. Meu Deus. Meu Deus amado. Loucura, galera. Ai, meu Deus do céu, tomara que ele Conseguiu? Conseguiu, viado? Hã? Ah, que loucura, mano. Que cena, mano. Cara, eu fiquei muito tenso é. pra você. Ah. Tudo saiu conforme o planejado. E você, teria coragem de fazer o mesmo? Não sabemos onde essas imagens foram registradas, mas aqui vemos algo no mínimo perturbador. Um pássaro gigante de quase um metro e meio de altura. É uma criatura que lembra muito um Pokémon ou um animal pré-histórico dos tempos dos dinossauros. Esse barulho, que mais parece o som de uma metralhadora, é na verdade o som da batida de seu bico. Agora imagine seu dedinho ali dentro. O vídeo que se segue talvez seja mais assustador do que um filme de terror, um mergulhador desceu na piscina mais profunda do planeta com 35 metros de profundidade. Detalhe, sem máscara e cilindro de oxigênio. Lembra de quando você brincava de quem ficava mais tempo sem respirar debaixo d'água na piscina? Dessa vez o que vemos não é uma brincadeira. O homem realmente prendeu a respiração e foi fundo superando toda a questão psicológica, fobia, agonia, e sobreviveu a este desafio que apenas um a cada 10 milhões de habitantes da Terra teriam coragem de fazer. Agora imagine se ele abre a boca e entra água sem querer. Ele iria engasgar, perder todo o ar em segundos, iria sufocar e depois partiria para os braços do Senhor. Se você pensa que isso é tudo, espere só até o que vem a seguir. Sim! Este homem está andando em um lago na beira de um precipício submarino de profundidade desconhecida e o um mergulhador sem qualquer equipamento de respiração simplesmente se jogou no abismo profundo e obscuro deste lago. O vídeo se encerrou sem uma resposta acerca do desfecho desta insanidade, mas gostaria de saber a sua opinião nos comentários. No vídeo que se segue, temos uma cena muito comum de um balanço se movendo sozinho em um parque. Alguns especialistas do paranormal sugerem que durante o dia quem são os brinquedos são os vivos, durante a noite os mortos. Já pensou entrar na sala de cinema para assistir a um filme e descobrir que apenas dois ingressos foram vendidos para o filme? E na sala ver apenas você e um palhaço que parece estar te aguardando com o um balão na mão? Foi isso que aconteceu em uma sessão na Inglaterra. O internauta do Twitter mostrou o palhaço que estava o aguardando no local e ficou andando pela sala antes do filme começar. É claro que ele não tentou a sorte e saiu fora daquela sala e comunicou segurança acerca do que vira. Em seguida, junto do segurança, retornou ao local e o palhaço já não estava mais lá. Foi quando o supervisor apareceu informando que a sala estava desativada e passando por manutenção e que nenhum ingresso deveria ter sido vendido para esta sala. Diante disso, a polícia foi acionada e o fato encontra-se sob investigação.